X e Y são variáveis aleatórias, com médias, variâncias e covariâncias dadas por... Aí todo mundo está vendo aqui o valor, né? os valores. Aí vamos lá. A média e a variância de Z, que é igual a X menos 2Y, são respectivamente... Então sublinhar para interpretar. Então, eu já sei que ele está querendo a média e a variância de Z. Que Z nada mais é que X menos 2Y. Família, você tem que memorizar as propriedades né, das variáveis aleatórias. Você tem que memorizar né, essas propriedades. A primeira é a da média tá? ou da esperança matemática, que é a mesma coisa. Que é essa formulazinha aqui. Ó. Esperança média de Ax menos By é igual a A vezes EX menos B vezes Ey. Você tem que memorizar essas formulazinhas. Então, baseado nessa formulazinha, eu já vou encontrar a média de Z. Em outras palavras, a média de x menos 2y. Vamos lá. Para quem não sabe, né, quando não tem nada do lado da letra, subentende-se que é 1. Então, eu já sei aqui que o a vale 1 e o b vale quanto? 2. Aí eu vou substituir. Vai ficar 1 vezes x menos... B, ou seja, menos 2 vezes é y. Aí é só substituir, porque eu já tenho ali os valores. Ó, a média de x vale 2 e a média de y vale 1,5. Então vai ficar 1 vezes 2, menos 2 vezes 1,5. Vai ficar 2 menos 3. Isso aí vai dar menos 1. Então, eu já sei que a média de Z, porque sabemos que X menos 2Y é a mesma coisa que Z, isso aí vale menos 1. Agora, vamos lá. Eu tenho que calcular a variância. Engole o choro e simbora. Vou até colocar aqui em cima. Variância... De AX menos BY é igual a A2 vezes a variância de X, mais B2 vezes a variância de Y, menos 2 AB vezes a covariância de XY. Marcão, eu tenho que memorizar isso? Tem. Ah, por quê, Marcão? Para você passar na prova. Só isso. <risos> Agora, vamos lá. Aplicando a formulazinha. Variância de x menos 2y. Lembrando, do lado do x tem 1. Um. Vai ser igual. Vou colocar até aqui, para ter mais espaço. Vai ser igual. Vamos lá. A A2. Lembrando. O A vale 1 e o B vale 2. Vai ser igual a A ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, vezes a variância de X mais B ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, vezes a variância de Y, menos menos 2AB, ou seja, 2 vezes 1 um, vezes 2 vezes a covariância de xy Deixa eu ver se cortou alguma coisa aqui não. Deixa até eu sair daqui para continuar o samba. Estou à vontade. Agora vamos lá. 1 um ao quadrado vai dar 1. Um. Variância de x, ó. Sabemos que é quanto? 4. Mais 2 ao quadrado, vezes a variância de y, que é 9. Menos 2 vezes 1, vezes 2, vai dar menos 4. Vezes a covariância entre x e y. Isso aí vale 1. 1 vezes 4 vai dar 4. 4 vezes 9, 36. Menos 4 vezes 1, menos 4. Pou, pou. Então, a variância de Z vale 36. Porque sabemos que esse carinha aqui nada mais é aqui Z. Então, a variância de Z é igual a 36.